eu vou fazer esse vídeo só para os brasileiros que estão no exterior lembrarem como é deficiente o serviço aqui no brasil Ó, estamos no número 1588, Almirante max Leão tiraram o poste daqui né? e colocaram ali só que o detalhe é que esqueceram de fazer o resto, é claro que esse resto não compete a eletropolo, mas bem que poderiam é coordenar com as empresas né? Net, telefônica, o que for Então você vê que tá um emaranhado um aqui jogado E tem fio inclusive que tá Bem acessível aqui a altura do Da pessoa né? Qualquer um pode puxar aqui E aí É isso aí Isso é Brasil Quem tá num País melhor tem sorte Quem tá no Brasil Aguenta isso aí Aqui no 510 a mesma coisa. Ó. Olha como é que tá tudo jogado. De qualquer jeito. Tem até fio aqui amarrado no poste. Olha o estado aqui, ó. No 488 Olha como é que tá Tá vendo? Tudo jogado aqui Tudo de qualquer jeito Olha esse poste aqui Que beleza que ficou Nossa, cara, é muito mal feito, né? Não tem o mínimo de excelência. E aqui na esquina da Rua Una, Fominante Max Leão, vejam que beleza. Também trocaram os postes, né? Tem dois postes aqui, inutilmente. E vejam a fiação como ficou. Tudo jogado na altura do pedestre. Até hoje, ó. Tá bem fácil aqui de acessar isso aqui. Olha o estado que fica, ó. Isso aqui, qualquer pessoa puxa né, E fica por isso mesmo, então Uma bela divagambiar Sem contar que... Olha a altura que os fios estão Olha o que temos aqui, que beleza Com a 1 na altura do 37 É isso aí Mais um exemplo de serviço brasileiro